Geraldinho, querido, nos conte sobre o seu sonho com Chico em Capela do fato que ocorreu há 7 mil anos atrás sobre a guerra nuclear naquele planeta. Beijão do Grupo Maria de Nazaré de Votuporanga. Pois não. É, nós, nós tínhamos... Eu fiquei muito impressionado, não, numa, numa das noites, eu tenho muita facilidade de... É, ao, durante o sono físico, ter dois tipos de fenômenos, ou é, sair do corpo e conversar com os espíritos, com familiares, com amigos, ou então, rememorar cenas do passado. Em determinado dia, na noite é, anterior, eu acordei ensopado de, de, de, de suor, com um pavor enorme, porque eu tive uma experiência, assim, bastante é, triste de me ver num, num porta-aviões, eu, onde eu era um, um oficial de, de pouca patente, não é um oficial raso da marinha daquela nação, estava na, é, perfilado, junto com outros marinheiros da minha condição, em posição é, de sentido, na, na, na torre de comando de um porta-aviões e, diante desse, desse porta-aviões, eu via uma cidade que eu sabia ser a nossa capital, muito muito semelhante a a, uma, a, a cidades norte-americanas com prédios muito altos, como, por exemplo, Nova York, porque eu via prédios imensos com mais de 100 andares de de altura e... A única, diferen a única diferença é que essa cidade, Nova York, está no meio de um rio, né? que é o rio Hudson, e na, a ilha de Manhattan é, é circundada pelo rio Hudson. Nesta outra cidade que eu via, eu sabia que não era Nova York, porque eu via o, a foz de dois grandes rios, um à, à esquerda e outro à direita, e a confluência dessa foz, dessas duas é, Foz de dois grandes rios no mar, nós estávamos no mar, no meio delas, então se erigia esta capital que eu sabia ser a nossa cidade. E então eu vejo para meu espanto, eu tinha um medo danado dele, eu entra um almirante, o um almirante em chefe dessa frota, dessa dessa, eu não sei qual é o nome, que se dá essa reunião de navios, né? porque junto com o nosso porta-aviões tinham fragatas, tinha um navio de guerra e outros, outros mais, que estavam ali posicionados diante da nossa capital. E entra o, o almirante, e eu tenho um medo imenso dele, um respeito imenso por ele, e eu, nesse almirante eu reconheço Chico Xavier. E o almirante se dirige ao, ao, ao, é, ao diretor dessa, como é que chama isso aí? Ao, enfim aquele que estava conduzindo o porta-aviões, né, o capitão, ao capitão do porta-aviões, ele se dirige de, assim desesperado, bate o um murro assim na mesa e diz: a guerra começou. A, a, eles estão revidando, olha só. E aquele pavor, né, dessa frase, eles estão revidando nos veio aquele pavor imenso, não somente a minha a todo mundo, e diante de nós, nós vimos, naquela nossa cidade querida, que era a nossa capital, exatamente a chegada, a explosão de uma bomba atômica, uma bomba termonuclear, com seu o seu formato tradicional, né que sobe aquele cogumelo e o cogumelo se desce numa bola de fogo, e vem na nossa direção e vindo na nossa direção o mar se levanta e tudo se se dissolve dentro daquela daqueles horrores, né? E eu acordo ensopado de suor, chorando convulsivamente. E eu falei e eu pensei gente, mas o que é isto, né? Pelo amor de Deus que sonho Mas eu achei que era um sonho que que coisa horrorosa. E fiquei com isso, eu preciso contar isso ao Chico. Na primeira oportunidade que eu tive a Uberaba, assim que nós chegamos na casa do Chico, foi muito curioso, parecia que ele já sabia o que eu tinha sonhado, porque ele logo dispensou todo mundo e falou com todo mundo assim, eu preciso conversar em particular com o Geraldinho. E eu falei com ele, Chico, eu preciso te contar um sonho. Ele falou assim, eu sei, eu sei. Eu quero que você me conte tudo, mas primeiro nós precisamos ficar sozinhos. E ele despachou a turma lá, todo mundo foi embora. Ficamos eu e ele somente. Até Eliana saiu, que era minha esposa na época. E eu, então, contei em detalhes, que aqui eu contei resumidamente para vocês. E o Chico foi arregalando os olhos, à medida que eu ia contando, o Chico foi arregalando os olhos e afastando assim, na cadeira, pondo a mão na boca, né, que ele tinha esse hábito de, de espanto, quando ele estava espantado com alguma coisa, e aí eu, então, perguntei a ele, Chico, mas como que pode ser isso? Ele vira para mim e falou assim, você recordou o passado. E eu pensando na Terra, eu pensei assim, mas não pode o passado, porque não... A bomba atômica na Terra só teve na, na, na guerra lá do Japão com os Estados Unidos, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eram cidades é, praticamente é, pesqueiras, não tinham grande desenvolvimento. Eu lembro de uma cidade com prédios de 100 andares, eu, eu lembro de aviões no nosso porta-aviões, moderníssimos, né caças moderníssimos de tecnologia muito avançada que não tinha na Segunda Guerra Mundial. E o Chico abanou a cabeça, assim, falou comigo, não, Geraldinho, você foi longe, hein, meu negro. Você foi longe. E eu falei assim, mas longe como, Chico? Não tem jeito de ser aqui na, aqui na Segunda Guerra. O que eu vi era muito mais moderno. Eu disse, não, meu filho, você foi... Isso que você viu não foi na Terra, não. Isto que você viu, você recordou, você viu a cena da guerra nuclear em Capela, há 7 mil anos atrás, 5 mil antes de Cristo. E justamente o que você viu foi o revide da nação contrária a nós, porque, na verdade, nós é que começamos a guerra. E eu fiquei espantado com isso, e ele vira-se para mim e fala assim, e vou te dizer mais, você sabe quem era o presidente da nossa nação que apertou o botão nuclear para destruir a capital da nação contrária? Eu falei, não, Chico, não faz a menor ideia. Isso é, é doutor Adolfo Bezerra de Menezes Foi ele que era o nosso presidente e que apertou essa... essa esse botão, e jogou a primeira bomba. E isso que você viu foi o revide. E por causa dessa guerra, nós todos fomos degredados de capela para cá. Tanto eles quanto nós. Nós todos fomos degredados. E é uma coisa muito curiosa, porque recentemente chegou ao meu poder um livro que o doutor Bezerra de Menezes escreveu, que ele também teve um sonho.